moral ele vai ajudar a pessoa que uh, ela se sente profundamente triste, ela tem, tá, passa por estados de melancolia, de tristeza, só que ela não sabe a causa disso. Sabe aquelas pessoas que tá tudo bem no trabalho, tá tudo bem na família, tá tudo bem com a saúde, mas ela se sente triste. Ela não se sente feliz e ela não sabe por quê, não teria motivos para ela não estar feliz, e esse floral, ele, ele vai trabalhar as nossas questões inconscientes, porque essa tristeza, ela está vinculada a uma situação inconsciente, onde a pessoa não tem conhecimento disso, por isso ela não consegue nomear, mas ela não consegue deixar de sentir. É, e porque assim, a pessoa que passa por isso, né gente, ela se sente tomada por essa tristeza. Não é uma, uma tristezinha que ela coloca de lado e ela consegue fazer as coisas. Ela se sente tomada por essa tristeza. Sabe aquela pessoa que é, parece que cai assim, sabe, de triste? É, é como, se essa, como se fosse essa nuvem escura que tira o brilho do sol. Né? Vamos pensar esse sol lindo aqui é, na foto, é como se tivesse uma nuvem que apagasse esse brilho do sol e a pessoa só, só enxerga, é, se sente tomada por essa tristeza. E esse floral vai ajudar a ela a conseguir lidar com isso. Tanto ela conseguir entender a causa do seu estado triste, estado de deprimido quanto conseguir lidar melhor com ele e ancorar essa alegria, é como se o sol, quando a gente toma o floral, é como se a gente dissipasse essas nuvens escuras e o sol voltasse a brilhar, como se você conseguisse enxergar novamente a alegria desse sol, como a gente vê aqui nessa foto linda é, do mustard que ele vai nos ajudar a ancorar essa alegria novamente pra gente conseguir é, não ser tomado por essa tristeza, essa melancolia e ancorar essa alegria e também conseguir trabalhar essas causas inconscientes que provavelmente são situações lá do passado que não ficaram é, bem resolvidas, que não foram digeridas e que volta e meia é, assombram a pessoa, né? voltam com esses estados deprimidos que tomam a pessoa. Então o floral é como se ele trouxesse novamente essa luz do sol e ancorasse essa alegria na vida. Então é um floral maravilhoso que pode ajudar muitas e muitas pessoas né, que passam por esses estados melancólicos, por essa tristeza profunda e nem sabem dizer o porquê.